É lastimável que um presidente da República acione os quartéis brasileiros para comemorarem a ditadura militar e o golpe militar de 1964. Essa foi uma decisão e uma deliberação, uma orientação de um presidente da República eleito no Estado Democrático de Direito. E é um absurdo que isso aconteça e nós temos que denunciar. Nenhum parlamentar que está nessa casa hoje, independente da orientação ideológica e filosófica, pode concordar com esse tipo de coisa. Porque nem os parlamentares estariam aqui. O MDB, que é o partido do presidente dessa casa, por exemplo, foi um dos partidos que dentro da institucionalidade resistiram à ditadura militar. É um absurdo, é uma excrescência que um presidente da república tenha a coragem de defender um processo político que torturou, que violentou parte grande da população brasileira, as organizações os movimentos sociais, o direito à opinião, à liberdade. É um ataque à democracia. Nós não estamos falando aqui de defesa de nenhuma bandeira partidária. Não é a bandeira do PSOL, não é a bandeira do PT, não é a bandeira do PDT, da rede, de nenhum partido. É a defesa de um princípio. Esse princípio é a democracia. Dia 31 de março é dia de repúdio nesse país à ditadura militar. Em 1968... Com o surgimento do AI-5, as instituições democráticas desse país fecharam, fecharam as portas. Não é natural, que nós estamos em 2019, não é natural que um presidente da república tenha coragem de homenagear, de homenagear a ditadura militar. Isso é um absurdo. Uma casa democrática, um espaço legislativo, não pode achar normal esse tipo de postura. Não é de hoje que o Bolsonaro tem um fascínio pelos ditadores. Em agenda conjunta recente com o presidente do Paraguai, no final de fevereiro deste ano, ele exaltou o general Alfredo Stroessner, ditador de, que governou o Paraguai entre 5, 54 e 89. A gente sabe quem ele homenageou no impeachment da Dilma, que foi o Ustra, que é mais um absurdo a homenagem a quem comandou o doicode no país. Agora, em visita ao Chile, ele teve o repúdio do presidente do Senado chileno, do presidente da Câmara chilena, e o repúdio até do presidente da República chileno, que fazia acordos com ele, mas disse que discordava da posição dele em homenagem e de seus ministros em homenagem ao Pinochet. Ele tem quase um fetiche com as ditaduras e está hoje na presidência da República para defender essas posturas. nenhum parlamentar, pode se dignar né, a condição de defesa da ditadura militar no nosso país, porque se a ditadura se impõe, se o regime se fecha, são esses parlamentares que não têm direito a emitir a sua opinião e eu acho que isso é um absurdo. Eu tenho muito orgulho, seu presidente, de ter sido coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília. Diretório Central dos Estudantes que tem o um nome em homenagem a Onestino Guimarães, que foi estudante de Geologia da Universidade de Brasília, lutou em defesa dos estudantes e, infelizmente, foi executado pela ditadura militar brasileira. Então, ditadura nunca mais. A ditadura não tem que ser homenageada reconhecida, a ditadura ela não dá voz à diversidade, a ditadura não dá voz aos partidos políticos, às posições políticas, independente da sua condição e da sua orientação. A ditadura não dá voz à diversidade eclesiástica, religiosa, a ditadura não dá voz aos pastores no púlpito para emitirem sua opinião, aos padres nas paróquias para emitirem sua opinião, a ditadura não dá voz à diversidade brasileira. Essa casa precisa sim se posicionar com a moção de repúdio a fala do presidente da república dia 31 de março é dia de repúdio nós queremos democracia obrigado senhor presidente